A Feira Márcio Mulher. Feira da Mulher, estamos no mês mas Mulher. Então acho que o nome tem tudo a ver não é? para comemorarmos então o Dia Internacional da Mulher. Música Viva, considerei-vos saudades Estamos a em Benguela, na feira do Xeama, na feira da mulher É a sexta edição Sejam todos bem-vindos, eu, Menino com Voz de Ouro Levarei as informações até vocês Já sabeis o nosso convidado especial Então gira daí Olha, chega aqui Porque eu vou, vou entrar agora Algumas botecas para falar com algumas Proprietárias, com licença Já entrei Foca em mim, foca em mim, foca em mim eh, bonjour! Bonjour! Bonjour! Oh, très bien, merci! Eh, madame, eh, Comment. <laughs> madame, Quelle est ton âme? Hélène! Oui! Véronica! Oh, oui! Madame, qu'est-ce que c'est tout fait? Il y a beaucoup de malheurs! Il oh, y Oui! Ela disse que é responsável está aí, então vamos embora. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vou falar com a nossa responsável. Bonjour. Bonjour. Uh, ça va? Oui, ça va. <risos> uh, madame, qual é teu nome? Chamo-me é, é, Mariela. Qu'est-ce que você fez? Vamos agora ver as roupas dos rapazes. Uau, uau, uau. Conforme vejo. Pra fim de semana, mesmo para dia a dia, né? Yeah. Esse t-shirt. Calma aí, Olha vamos a... chegar, vamos anaconchegar. Essas camisas são, são compradas... É Não é é t-shirt, okay. ok? Essa t-shirt, isso é uma invenção tua? Essa aqui eu compro a é, camisola, t-shirt, depois eu faço esse desenho, montagem, de pano. Faz montagem. Tá? Uau, benéfico. É tudo ali. É, yeah, esse é o que faz. Yeah, yeah. Yeah. Eu, eu que pensava que vinha assim da máquina, afinal não, é mesmo... é mesmo Costura, na, na, na, na, na. ok, ok. É também isto? É mesmo. Esse é pano. Eu fiz esse desenho, colocou aqui, aplicou aqui. Yeah. Agora sim, para camisas para eu que vou à igreja, vou ao Ai, casamento, e tudo, e tudo mais. Não, vamos, vamos só ver. Sim, vamos só mostrar. Helena, dá essa mostra aí. Mano Helena. Obrigada. esse Essa é camisa tem estilo de, de casaco. Me leva quatro bolsos. Aqui tem dois bolsos. Embaixo também. Atrás é estilo de casaco. É o chamado executivo. Executivo mesmo. <risos> camisa estilo de casaco, tá vendo? É. Eu posso casar com isso? É. É muito bonito. <risos> Yeah. É! É yeah. Uau! E, e esses aqui? esses aqui? Essas são é mega camisa. Ok? É o mesmo estilo. É o mesmo estilo? Yeah. Yeah. É. É o estilo de casaco, né? Como você está vendo. Não dá para meter fogo, porque o tempo, o clima está muito quente. Fazes também, concernente o clima? Yeah. Yeah. Sim, tem que fazer a roupa para você, o clima também. Yeah é um trabalho mesmo inédito nem estou a acreditar nem estou a acreditar e também aí também na mão na costura esse bem. é esse mesmo é nós nós terminamos por aqui já sabes, quando quiseres vestir mas é estou a dizer vestir quando quiseres vestir, estar bem apresentado para casamentos, casamentos para cerimônias de gala. Olha também, olha todo mundo chegando. É, na mão. O nome de quilamba. Quilamba. Estou me falando, feita feita alguma vez. Estou também no casquinho na via de mão. Vamos alastrar, vamos pro bier, vamos pro nene. O nome de Bengela já. O nome de Bengela. Amanhã estaremos no bangu, estaremos no... Banco. Do, do... Já tem hoje aqui, já teve hoje. Aqui. Uau, uau. Sim. Entendeu? A minha está a empregar muita gente. Já, já está. <risos> tá bom. Então ficamos por aqui, vocês ficam com água na boca, então já sabe, os nossos contatos, já sabem localidade. Nós vamos aqui escolher as nossas as t-shirts e depois mantemos em contato com vocês. só que como é como é, como é? como é que isso se chama? É uma bata. É, é, é... É vestido de... de ganga, de ganga. Vestido de Ganga. Hum. Hum. Esse desenho, tá col... colocou no vestido. Esse é o desenho que fez. Yeah. Yeah. Vou te vestir. Sim. Okay. Não, vou vestir, porque essa não sabe, primeira vez, vestido de ganga. Ganga, ganga, ganga. Ganga, ganga. ok. Tá linda Gira mais, gira mais, gira mais Uau, uau A Feira da Mulher é assim: a Feira da Mulher é com alegria, é felicidade e tudo mais. A Feira da Mulher, eu encontrei alguém super mega especial. Vocês sabiam que nessa Feira da Mulher também encontramos a maquilhadora do programa antes de sucesso? Não sabias, né? É isso mesmo: Silmila também veio mostrar o seu serviço. E eu, menino com voz de ouro, vim aqui para conversar com ela para ver como é que está a decorrer. Feira é um rosto já reconhecido ou conhecido nas nossas câmaras. Então, vamos aqui saber um pouco da sua, da sua cantina. Vamos entrar e, e olha sou só pato mesmo. Já entrei, então tudo bem. Obrigada. Okay. Então, uh, dona Silmila, muito boa noite. A, dona está a, nossa, a, a, a nossa maquilhadora, a nossa maquilhadora, ah, ok. O que é que a, a, o Salão de Beleza Silmila trouxe para essa feira? Bem, nós trouxemos de, os nossos cosméticos de maquiagem. Podemos ver? Sim, temos aqui, temos aqui batons de maquilhantes que servem para tirar a maquiagem do rosto. É mais fácil do que lavar com sabão e água que demora a sair. qual? qual, qual? Temos aqui este que é, tem a função 4 em 1. Quer dizer, ele, tu podes tirar a maquiagem e não enxaguar mais. E tem o mais pequeno, que tu podes lavar o rosto e enxaguar novamente. Tanto mais que esse também tem a mesma função que este. Temos também a esponja de silicone, que serve para pôr a maquiagem. É mais fácil do que usar as mãos e sujar. Temos aqui kits, paletas de sombras, blush temos a base que tem promoção, compra uma, leva duas a quatro mil coisas. E para que serve a base? Para que serve esta base aqui? A base serve para fazer o contorno e colocar antes do pó, do corretivo. A Siumila tem usado, tem usado este, este, este pó quando maquilha o, o, o apresentador do programa antes do sucesso? Sim, tem usado sim. E temos também brincos, que muita gente pensa que é para usar só no Natal, mas não. E temos também aqui, em promoção, que quem vier fazer compra de 5 mil kwanzas tem direito a uma maquiagem grátis. Bem, eu estou a achar bastante interessante, porque é a primeira vez que eu participo de uma feira. Eu ouvi falar da feira e pronto, tive interesse e digamos que eu sou a pioneira aqui dessa barraca porque, pronto, incentivei as minhas primas também a vir para aqui. Como temos muita roupa, você já sabe como é que mulher é, tem muita roupa, e às vezes só usamos uma duas vezes, então não adianta ter no guarda-fato. Resolvemos fazer um bazar, tem roupas novas e usadas, novas porque às vezes compramos e nem usamos, então vamos fazer São aqui um aqui. bazar. São essas todas aqui. Tem só para as mulheres que têm o autoestima elevado que nem o meu, que se importem em localizar o nosso ateliê, por favor. Fica situado na Praça 1 de Maio, junto ao Banco Sol, na Rua Sem Saída, devo assim dizer. E quero apresentar... Os números de telefone, os números de telefone. Ah, sim. Uh, se precisarem, podem ligar para o 944 90 77 44. Repito, 944 90 77 44. Algum conselho a dar para quem tem um empreendimento, mas nunca participou na feira? Venha à Feira da Mulher. Vai poder expandir mais o seu negócio. As pessoas vão conhecer mais, porque aqui temos muitos visitantes, pessoas novas. E vai poder sim obter mais clientes. É, é, temos que parabenizar a, a organização pela feira e convidar as outras pessoas, as outras jovens empreendedoras, para a próxima vez participarem da feira também.